O motoboy, que prestava serviços para a Associação Mato Grossense de Transportes Urbanos, a MTU, irá receber indenização por danos morais. Ele transportava valores de forma irregular e corria risco de assaltos. Ele era o responsável por coletar diariamente pacotes com dinheiro. Os valores variavam entre 10 e 12 mil reais, tudo sem escolta ou segurança. Ele sofreu diversos assaltos durante os dois anos. Depois, procurou a Justiça do Trabalho pedindo a condenação da empresa. Os empregadores negaram que o empregado transportava dinheiro, mas as provas no processo deixaram claro que o trabalhador falava a verdade. Assim, a Sexta Vara do Trabalho de Cuiabá condenou a empresa a pagar 5 mil reais de indenização por danos morais.